Oi, sejam bem-vindos ao canal. Chama Gêmeas Amor. Quer dizer, agora já mudei o nome, né? Ficou -se. Chama Gêmeas André Pétio. Hum. Infelizmente, o nome amor, em vez de trazer o verdadeiro amor, traz, mas é, uh, o amor de só estar com uma pessoa por causa do prazer. E... E para ter uma relação que não é séria. E eu chamo isso de Babilónia. Que é... Na Bíblia diz que... Sabe, quando os humanos estão... Não estão a seguir o que... Deviam de fazer, que é... O seguir o coração. Mas... O coração que não foi magoado, sabe? Porque senão o coração também não é bom seguir. O ideal é seguir a intuição e os instintos juntos. O eu superior e a Conalini e a criança interior. Agora, o coração é bom seguir se a pessoa for inocente. Se não for, então lá está. Vai, vai dar desejo de coisas que não, que não devia de ser. Mas o tópico de hoje é para falar sobre a diferença de idade entre uh, chamas gêmeas e, especialmente, idade de muita diferença de 11 anos, 20 anos e por aí fora. Eu já ouvi de tudo e uh, eu até pensei que estava a ter uma relação uh, muito rara de 11 anos de diferença, mas eu reparei que os meus pais não têm uma diferença pequena também e os pais da PT também. E não só, descobri que hum, que mesmo quando a gente fala sobre nós, tem gente que diz, ah, isso não é nada, eu estou numa relação de 19 anos ou mais, ou tenho até mais, né? tenho até 30 ou por aí fora. Agora é assim, isso não é um sinal de que você está numa relação de chamas gêmeas, isso é... As chamas gêmeas não escolhe muito um, a pessoa. A chama gêmea somente é. E você fica com a chama gêmea, não importa como a chama é, se a chama não for bonita ou tiver uma, idade de, tiver uma diferença de idade muito grande, ou se viver muito longe num outro país, um, às vezes. Tem essas diferenças todas para que a gente se separe da nossa chama gêmea. Tem, muitas, tem muitos fatores, gente, ajudando a relação ou uh, fazendo pior, fazer com que a relação não dê certo. Logo, uma, um dos maiores fatores uh, é o baixo astral. que é, O baixo astral é uh, o espiritual que está contra si, basicamente, se você se aliar ao Baixo Astral, nunca vai estar contra si. Do momento que você não faz o que o Baixo Astral, o, o que o baixo astral diz, você vai ter problemas. O Baixo Astral dá dinheiro, dá fama... Uh, uh, não é que não é possível ser famoso e ter dinheiro sem o Baixo Astral. Tu, tudo é possível. Uh, You can't sneeze, no problem, please. <risos> a Betty queria espirrar e ela não deixou porque não queria magoar <risos> o vídeo. O que é isso? Isso é natural. <risos> Hello. Hello. Petinho. <risos> um, então, pronto, isso é isso que eu estou a querer dizer. Estou a dizer que, sim, a maior parte das chamas gêmeas têm grande diferença de idade. Sim, uh, as chamas gêmeas estão localizadas em diferentes países até muito longe um do outro, e sim, vai ser muito diferente a pessoa uma da outra. Agora, as chamas gêmeas escolheram esse caminho por várias razões. Uma delas pode ser de tentar atrair-se um ao outro por causa de ser oposto, uh, chamar a sua atenção de que, ei, hey, eu sou diferente, sabe? Ou então o baixo astral, fiz com que fosse... acontecesse isso, porque a alma em si, ela é neutra, mas quando entra, quando se reencarna, quando faz a reencarnação, né? uh, a pessoa fica uma pessoa que se parece assim assado, mas a chama vai se parecer de uma maneira em que a gente pode reconhecer. Só que o baixo astral faz essa, pode fazer essa pessoa uh, reencarnar numa família totalmente diferente que nem sequer vai ajudar a relação de jeito nenhum, está uh, Isso pode acontecer. Agora, isso é porque o baixo astral vai procurar karmas onde você vai se encontrar perdido. Uh, uh, os karmas, eles existem, mas não eu não acredito em karmas que são permanentes. A gente pode sair deles a qualquer momento. Só que se a gente não se sentir valorizado, ou se sentir culpado, ou por aí fora, durante muito tempo, então a gente vai ficar com o karma durante muito tempo. Entendeu? É, é essa a cena. Existe uma lei universal. Se você obedecer à lei, então que continua. Vai continuar assim. Você vai continuar preso. Não é? Mas se não obedecer, se você sentir, ok... Eu já terminei. De, de, de todo o meu coração eu já terminei. Então você vai sair da cadeia. Você vai sair, vai sair da prisão. Vai sair do karma. Logo tem isso tudo. Obrigado. Hum. I will not. But thank you. Antes de eu começar, que eu vou falar sobre mais como é que eu me sinto de estar com a Pétia uh, com 11 anos de diferença. Quero falar sobre algo espetacular que é o livro que eu estou fazendo e eu e a Petia estamos a, a nos esforçar, estamos a suar para fazer o, um dos melhores livros à face da terra. Muito diferente, muito diferente, espetacular. Chama-se, um, vou dizer em inglês e depois vou, dizer, vou tentar dizer em português com a, a minha tradução, as minhas capa, a, as minhas habilidades de traduzir são muito, um, são muito pobres, mas pronto. Então, Twin Flame... Model Remake e em português é um, Chama Gêmea uh, Refazer o, o Modelo e eu claro que eu vou, faz, vou dar um título melhor mas agora é para você tentar entender o que é que eu fiz no livro e basicamente o que o livro é é a gente reconstruir o nosso modelo, sabe? o nosso modelo aqui na Terra e uh, tem vários aspectos que, que faz esse modelo e a gente abandonou o nosso modelo, anos e anos atrás, séculos até e estamos a reconstruir novamente. O que o livro vai fazer, vai fazer você reconstruir o seu modelo e o modelo da sua chama o mais rápido possível, no seu passo a passo, no seu tempo, ok? Se você tiver a energia e vontade de reconstruir rápido, vai fazer. Se não, devagar. E se você reconstruir o seu modelo, você não vai ter mais problemas com a sua chama. Vai ser como eu e a Pétia. Vai, ser, vai ter uma relação de, dos seus sonhos. Só que você tem que seguir isso à regra. E se você mudar, sabe o que é que vai acontecer? A sua, chama, a sua chama gêmea também vai mudar. Porquê? Porque vocês são opostos e vocês estão, são interligados por uma corda que não quebra. É uma corda que está ligada para sempre. Agora, essa corda pode ser amplificada ou um, fortificada se você e sua chama uh, se verem um ao outro ou se, se relacionarem. Não se relacionarem em relação uh, fora de amizade, mas ir um pouquinho mais além da amizade, mas não precisa, não é obrigatório... Um, se unir completamente como marido e mulher. Só estou a dizer isso para que você tenha uma ideia de que nós não somos obrigados a, a, a fazer isso tudo. Mas você tem que se conectar tão forte como se estivesse a conectar com o seu melhor amigo, ok? Tem que pôr a sua chama como o melhor amigo e ponto final. Ou melhor amiga. E só assim é que vai resultar. Então vamos continuar. Como é que eu me sinto vivendo com a Petia? Uh, ou conhecer a Petia uh, com 11 anos de diferença, então, é assim, eu me senti antes de encontrar a Petia. eu sempre senti que o meu radar, a minha antena da cabeça, <risos> que a gente tem uma antena, sabe, que capta todas os sons, vibra vibrações e frequências aqui neste mundo, agora eu consegui captar a vibração da Petia, a frequência dela, e não importa que idade tem, não importa como é, que ela, como é que ela é pessoalmente, não importa nada. Eu entrei em contacto, em astral, inconscientemente, ela se lembra, eu não. E depois é que, lhe, é que a gente se encontrou um, dentro da tecnologia, pelo Facebook, e depois é que um ano... E meio após é que a gente se encontrou fisicamente. E durante todo o processo, até agora, eu nunca senti nada de... Vamos dar-o fora. A não ser que a gente não é o nós mesmos. Por isso é que eu estou falando sobre este livro. Quando ele sair, gente, ele vai estar no nosso site andrei andrei one que é One. Agora, claro que vai estar em inglês, mas se você entrar no site, você pode traduzir ele, o site em cima diz inglês e português. Você clica em português e o site fica traduzido para si. E vai estar mesmo ali à frente o livro, um, quando ele sair, e você pode ir vendo o site quando é que eu vou atualizar, porque eu vou atualizar antes de fazer a abertura. Ok? A dizer que... tipo o anúncio de que o livro já saiu. Porque se você seguir a regra o que o livro diz, você vai ter uh, quase zero problemas com você e a sua chama. Vai ser espetacular. Então eu não tenho quase nenhum problema, mas quando o ego entra... O ego não é algo que a gente tem que matar, não é, não é um demónio o ego. O ego é. Sem o ego eu não consigo falar com você. E você não me consegue ouvir também. Porquê? Porque o Ego é. Ok? Tal como a alma. A alma é. Uh, tal como a mente. A mente é. E eu, sem mente, não consigo falar com você. Ok? Então, o Ego, ele vive dentro da mente. É a minha personalidade. É a sua personalidade. E eu até cheguei à conclusão de que o Ego é a sua primeira casa na Astrologia. Ou seja, é o seu ascendente. O seu ascendente é o Ego. Agora, sem o ego, você não consegue ser você mesmo. Você pode ser a alma, mas uh, você não vai ter memórias da Terra. Você não vai ter preferências daquilo que gosta, daquilo que não gosta. Ou seja, você vai ser como qualquer um. Tipo um animal. Um animal, os animais, eles quase não têm preferência. Eles quase gostam da mesma coisa. Quase não há distinção de um e o outro. Tem uma personalidade muito parecida uns com os outros. É isso que eu estou a dizer. E eu não sei quanto tempo estou filmando aqui, mas eu só queria dizer para você de que eu me sinto uh, especial na minha relação. Uh, eu não eu não tenho nada negativo que, que passa na minha mente a não ser que a gente entre em stress e depois desaparece. Porquê? Porque quando a gente tem em stress ou quando você está em stress, a gente não é nós mesmos. A gente é mais... Algo do que outro. A gente não está no meio termo. O meio, só o meio termo é que nos vai ajudar. Então, eu no meio termo, eu me sinto bem. Uh, não tenho nada de mal. Estamos numa das melhores relações na face da terra. Uh, me sinto abençoado. Sim, uh, não é só rosas e flores. A nossa relação tem altos e baixos. Como qualquer um. Mas, com a ajuda da experiência que a gente obteve nesse livro que a gente está fazendo, pode ir lá no site e esperar que ele apareça, né um, Tudo mudou, gente. Tudo é 5 hum, estrelas. E eu até acho que se toda a gente seguisse isso à regra, claro que teria que ser um livro que não tivesse o nome Chaves é Gêmeas, porque as pessoas que não acreditam nisso nunca vão ler algo assim, mas uh, pronto, é espetacular. Muito obrigado por fazer parte desta vida, ok? já-me muito.